Oi, etapas de tratamento de águas pretas e cinzas. Vamos ver o que acontece em cada estágio e como é que funcionam as BETs ou bacias de evapotranspiração. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue muito agradecido por acompanhar o canal. Então, olha só, é, esse vídeo ele foi feito para o grupo Ciência Terra Nova no, no WhatsApp. O, o pessoal gosta muito de utilizar, ou muitos utilizam, como solução as bacias de evapotranspiração ou os tanques de evapotranspiração, BET ou TEVAP. E é um, um sistema que a gente... É, funciona legal, mas precisa ter muito cuidado. E eu explico por quê, porquê. Né? Então, como era um vídeo mais para o grupo, eu achei por bem compartilhar isso de uma maneira mais ampla, porque pode servir né, de, de, de alerta ou de auxílio, para outras pessoas que queiram utilizar essa solução. Agora, isso vale só para as BETs? Não. Qualquer sistema que, que você esteja fazendo. Aqui em casa eu fiz um sistema né, de decanto digestor. Conto isso em outros vídeos. Decanto digestor, filtro biológico, seguido de uma wetland. É, e eu perdi o sistema, porque fiz em alvenaria, é, não, não foi muito bem feito. Depende do lugar onde a gente está, o tipo de solo... É, se é mais argiloso, é, vai ter um processo de expansão e contração da argila em função da quantidade de água que esteja presente no solo, e isso pode comprometer o sistema. Né? Então, não é só para a BET, é para qualquer outro sistema que você esteja construindo e que você pode perder o sistema todo, como perdi aqui. Dá uma olhada, tem vídeo aí contando essa história. Tudo bem? Vamos ver o, o recado que foi dado lá no grupo e que agora vamos trazer para vocês. E aí pessoal, boa tarde, deixa eu trazer algumas ideias é, para vocês, para a gente ir entendendo algumas coisas, que eu acho que pode facilitar bastante a vida é, do, do pessoal e evitar custos extras. Então, olha só, vamos entender primeiro é, diferentes etapas do sistema de tratamento, água preta ou água cinza. O primeiro deles é um decanto digestor, é uma câmara qualquer que vai receber os efluentes, vamos pensar ali em, em vaso sanitário, xixi e cocô, vai receber o material sólido junto com água e ali vai iniciar um processo de decantação do material particulado mais pesado, né, de flotação de um outro material mais leve e no meio a digestão vai estar acontecendo, o tempo todo está acontecendo a digestão, então essa primeira câmara é digestão, é um decanto, porque vai decantar, digestor, porque vai digerir a matéria. Ou pode ser um outro nome aí, um biodigestor. Bio, a vida, né? Então, organismos vivos vão estar digerindo essa matéria. Segue um segundo compartimento, que é um filtro biológico, onde vai acontecer um polimento desse fluente. Então, aquele material particulado que estava no primeiro, no filtro biológico ele vai ser retido, organismos, é, micro -organismos vão formar um filme no material de suporte, que pode ser brita, pode ser entulho, pode ser é, plástico, né? pode ser é, bambu, pode ser um monte de coisa, que é para o microorganismo se grudar ali, e ele vai começar, então, a absorver ou incorporar nutrientes no seu processo de crescimento e vai dar um polimento e vai segurar aquela, ma aquela matéria maior que estava presente no primeiro filtro. No segundo vai passar por um filtro, cuja função é mesmo filtrar. E um terceiro componente que vai dar um polimento maior nesse efluente. Esse terceiro elemento pode ser distribuição no solo, pode ser... Eventualmente, se tiver uma qualidade boa, lançamento em algum corpo, corpo d'água. Pode ser uma wetland, pode ser um laguinho, que como a gente tem visto nos vídeos, eu, eu gosto muito de, de fazer isso. Legal? Então, três diferentes etapas acontecendo coisas diferentes em cada uma dessas etapas. No caso das BETs, das bacias de evapotranspiração, ou TEVAP, né, tanque de evapotranspiração, mesma coisa. O, o, os três compartimentos estão presentes num único compartimento. Então você fez uma escavação no solo, colocou os pneus, outro material, a gente já vai falar sobre isso, colocou os pneus, então ali dentro do pneu, aquela câmara interna, aquele buraco que fica ali dentro do, do pneu, né, a parte de dentro dele, vai funcionar como um decanto digestor ou um biodigestor. Aquele material que está em volta, entulho, caco de telha e, e tudo mais, vai funcionar como um filtro biológico. E a parte de cima do, do tevap, ou da bete, onde vai areia, vai solo, né, depois planta, é a terceira parte que é como se a gente estivesse é, dispondo um solo ou fazendo um, um banhado construído ou alguma coisa assim. Então, é três em um. Onde é que está o cuidado que a gente tem que ter com essas betes? Eu devo confessar, eu não gosto muito de bet. Eu não gosto muito de, de, de ter fato, né? Mas aí é questão de, de gosto. O pessoal tem estudado isso e tem funcionado bem. Eu é não gosto muito e digo o porquê. Se você vai usar pneu, ainda não está claro que o pneu é inerte. Né? Ele, ele tem aquela poeira, aqueles pós... Ele vai estar em contato com as mais variadas substâncias ali dentro, ácidos e tudo mais. Então, tem um pessoal que diz que isso pode decompor é, o, o pneu em compostos ainda mais perigosos do que é, dar um outro destino para o pneu. Agora, tem outros pesquisadores que dizem que não, que o pneu é inerte e tudo mais. Então, isso não está claro ainda. Ok? Então, simplesmente usar o pneu porque você acha que está... Ajudando a natureza, a história não é bem essa, tá bom? Uma outra questão é, é a questão da, da parede da bete, de como é que a gente vai isolar efetivamente essa bete ou esse tevap, esse tanque de evapotranspiração. Porque se der uma fissurinha, uma trinquinha, qualquer coisinha nessa parede, você perdeu o sistema todo aí ele começa a atuar quase como uma fossa negra. E aí fica todo, totalmente sem sentido o negócio. Então, se não tiver extremo cuidado de, de saber que não vai vazar nada, ó, você perdeu mão de obra, você perdeu tempo, você perdeu material, você perdeu dinheiro. É, você agora tem um monte de entulho e pneu enterrado que não serve para nada. Então isso vai te dar trabalho se você quiser ajudar a natureza né? e perceber que o teu terfato não está funcionando, agora você vai ter que tirar tudo isso de lá e dar um outro destino para ele. Porque senão essa história de ajudar a natureza foi o saco. Tudo bem? Então extremo cuidado na hora de impermeabilizar as coisas. Daí o ferro-cimento é uma alternativa? É. Pode funcionar muito bem? Pode. Eu tenho ferro cimento aqui em casa, funcionando há quatro anos e sem vazamento e está tranquilo. Né? Mas eu vejo que algumas pessoas, alguns profissionais aí, têm utilizado também revestir com plástico para evitar de todo jeito o... que se tiver trinca o plástico segura. Tá certo? Por que isso? Os nossos solos aqui eles costumam ser argilosos. Então, dependendo do lugar onde você está, você tem um solo mais argiloso. Aqui em casa é solo mais argiloso. E esse solo, na hora que chega agora no, no período da seca, a argila ela contrai um pouquinho. E nas águas, quando ela está úmida, ela expande um pouquinho. Esse pouquinho de expande e contrai, muitas vezes é suficiente para dar uma trinca no teu sistema. E deu uma trinquinha toda... Perdeu o sistema. Ou então você vai ter que tirar tudo para refazer o negócio. É uma trabalheira. Então, a Beth funciona? Funciona. É legal? É legal. Dependendo do lugar, pode ser legal. Mas se não fizer muito bem feita, você está dando um tiro no pé. Ok? Então, extremo cuidado. Terminou de fazer a parede? Enche primeiro ele ali com água, para ter certeza de que não está tendo vazamento nenhum. Se você não tem certeza, antes de colocar as coisas, coloque uma camada boa de, de plástico recobrindo essa bet. Legal? Porque, olha só, nós estamos buscando sistemas eficientes, de baixo custo, fácil manutenção. Legal. A bet pode ser isso aí? Pode. Mas, querendo ou não... Você teve o trabalho de escavar o solo, você teve o trabalho de arrumar as coisas, de buscar o pneu, de colocar o pneu, de buscar entulho. Isso é trabalho, né? trabalho seu, trabalho da família, trabalho de um, de um punhado de gente. Para lá no finalzinho, por conta de falta de conhecimento, de repente, o falta de conhecimento, ou um, uma economia que você quis fazer no, pelo meio do caminho, você perde todo o sistema? Não. Não. Não, não, você não pode fazer isso com você mesmo, você não pode perder o sistema que você demorou tanto tempo para fazer. Por isso é que ele tem que ser muito bem feito. Legal? E por conta disso tudo, é que às vezes eu prefiro não usar esse tipo de solução da Beth. Mas isso sou eu, né? Tem um monte de gente que eu conheço que, que, que faz e que é legal. Não tem problema nenhum. O, a única coisa é o, cuidar, cuidar, cuidar, cuidado. Né? Faz o trem bem feito, faz a armação ali de, de, de arame ou de saco de alinhagem, né? esses sacos de, de cebola que o pessoal usa, que é para evitar é, que aconteça essa trinca. Porque se a trinca acontecer, por mínima que seja, você pode perder todo o trabalho e pode perder toda a função. Do, do sistema, tudo bem? Ok, então, né, se tiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, entra no grupo do WhatsApp se tiver afim de trocar umas ideias, e por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!